Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui no meu quarto ó, Que a mulher tá achando que a nossa cama deu cupim Então, resolvemos ver aqui hoje, né? Levantar ela para ver se deu cupim a gente tem que fazer o quê, né? Jogar fora, meu velho, vamos fazer o que se deu cupim? Sei não, acho que eu vou abrir Eu vou abrir, eu vou abrir o fundo para ver como é que tá. Então galera, nós vamos colocar o colchão Colchão não, né? A cama, que ele é... Box. Ele é um box? Vou mostrar ali pra vocês. Tá ali, deixa eu colocar ali, ó. O box tá ali e o colchão tá aqui, ó. O colchão tá perfeito. Mas é a taxa. Ah, não, uhum. gente. O colchão também tá comida aqui, ó. Comida bonita. O cupim, gente, comeu até o meu colchão. Não sei se vocês sabiam. Ih, sabem, comeu mesmo, tinha visto. Olha, não, gente, ó. ó. Tem um buraquinho. Tem um buraquinho Tá aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Chega mais perto aqui, João. Aí, galera, ó. Eu achei que o colchão tava bom, ah. mas ó. É cupim mesmo, hein? Cupim, ó. gente. Nossa aqui, ó. Ó. O colchão tá comido também Ih, ó. rapaz Tudo Galera, vai dando muito like nesse vídeo Pra ó gente aqui, ó. ter muitas visualizações Pra gente ganhar um dinheirinho com esse Você vídeo vê? aqui mostra Pra direito. gente comprar outro colchão Tô mostrando Galera, é por isso que quando a gente tá dormindo A gente escuta um Um chiadinho assim, ó E bem que ela falou mesmo, hein Ó, mostra aqui, João Gente, tá vendo esse aqui? Era onde ficava aqui, ó. No box, né? Que eu coloquei aqui, porque o colchão ficava escorregando. Olha só o que fizeram. Furou o negócio todinho, o lençol. Então, vai levantar aí, rapidinho. Furador. Vai levantar aí pra ver. Ui, meu Deus, ó, tá até podre. Aí, gente, ó. Ó, gente, cadê? Aparentemente, assim, o colchão... Ó o pozinho aqui, ó. Não vamos abrir aqui dentro ou vamos abrir lá fora? Não tô doido abrir aqui dentro. Então vamos levar ele lá pra fora e vamos abrir. Nossa, que essa chuva que deu. Tirar essa capa aqui pra ver como que tá aí dentro. Mas ainda tá duro, ó, Dá pra usar antes de comprar outro. Ó, bateu, já caiu. Então vai lá colocar fora e abrir. Aí, galera, Aí, galera, colocamos o colchão já aqui fora. Ó, e Sim. agora nós vamos abrir mesmo pra ver a situação lá dentro, né? Porque... Se realmente isso é cupim, qual o tipo de cupim que é? Então vai rasgar? Vai tirar, não, bonitão. Tira vai te rasgar? Sim. Aí, gente, comecei a tirar aqui, ó. Tirar tudo, não, só para ver, né? Depois a gente cola de novo. Essa proteção aqui é bom que não cai coisa no chão. Ó, até agora eu tô vendo cupim não, tá? Gente, com a, com a ajuda de uma lanterna aqui, ó. Eu tô verificando, realmente, ó. É cupim, ó. Tá vendo? Esses aqui são os filhotes, cupim mais branco. Eles estão até mortos, ó. Clareando aqui com a, com a lanterna Para mostrar para vocês. E agora, gente, deixa muitos comentários aí. Como que a gente faz Para acabar com esses cupim aqui? Que a gente não vai poder comprar o colchão por agora. Vamos acabar, box por agora então deixa comentários aí como que a gente faz qual o tipo de tratamento que faz olha aqui ó a quantidade aqui do olha. das bolinhas que deixa por enquanto que como a gente só abriu aqui para mostrar para ver realmente se era é a cupim por enquanto a gente só vai limpar ele e usar assim mesmo aí vai deixando nos comentários aí o um nome de produto um tipo de tratamento para aliviar a quantidade de bolinha que eles deixam aqui, ó Da madeira aqui, ó e é o cocôzinho do, do, do cupinho. ó Está bem feio aqui dentro mesmo E esses cupinhos a gente não dá para ver andando aqui Porque eles ficam dentro da madeira, viu galera? Eles entram e ficam dentro mesmo Ó É muito, tem muita coisa E aí, que eu estava falando Dependendo aí do comentário de vocês Um tipo de tratamento aí, como que faz para resolver a gente faz aqui até a gente comprar um outro box novo. Beleza? O vídeo de hoje foi isso, eu mostrando aqui o o meu colchão, a cama box O cupim. A gente tava com essa suspeita e agora estamos confirmando aqui, ó. E espero o seu like, compartilha esse vídeo aí, na visão de muito like, muitas visualizações, né? Pra a gente comprar um colchão novo. E eu vou ficando por aqui E eu espero vocês Até o próximo vídeo Olha a quantidade de De bolinhas Então galera Espero vocês no próximo vídeo Fui